Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer para vocês o ponto zigue-zague ou ponto chevron em diagonal, tá? Eu vou passar para vocês passo a passo o começo, o início, tá? De como fazer o ponto. Depois eu vou fazer o aumento, OK? E o preenchimento para fazer um quadrado um retângulo, né? Para vocês conseguirem fazer uma blusa ou que seja qualquer outra peça, tá bom? Com esse ponto, ok? Vou estar utilizando essa linha a lacevar ela é compatível. A agulha de um milímetro a 175 75 Eu vou estar utilizando esta de 1,75. Ok. Bom, ela é igual a linha anne tá bom então é o seguinte bom no gráfico para fazer uma blusa você precisaria mais ou menos de 32 carreiras tá ou até mais então na aula eu vou estar explicando para vocês como aumentar coloquei até um fio aqui diferente para vocês estarem vendo tudo certinho tá então eu vou ter que cortar o fio começar novamente Pra seguir fazendo reto, tá? Então essa parte que eu fiz reto não tem gráfico, quer dizer eu fiz com vocês, tá bom? Eu fiz essa parte aqui todinha aqui com vocês até a lateral, a lateral eu ensino vocês e tudo mais, tá? Então para vocês conseguirem fazer essa peça aqui, tá bom? Eu passei mais para vocês, né? É, de como fazer aqui, ó, começo tá bom o fim é igual mas o começo tá como tem partes que eu não segui o gráfico então aqui eu fiz com vocês e mostrando que é só seguir fazendo sempre olhando aqui a carreira que você vai fazer tá então a para começar não é difícil tá bom e se você quiser basear é só olhar aqui essa parte tá, e essa outra parte aqui também, tá bom? Então, aí você tem ideia de como começar a carreira. Então, para começar, eu vou estar fazendo aqui 51 correntinha, tá? Então, a primeira carreira, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na oitava correntinha, um ponto alto. Ouvir aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. No seguinte, dois, três. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14 pontos altos. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, aqui na sexta correntinha, eu vou repetir novamente 14 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui nessa parte, tá? O que eu fiz aqui, ó. E já venho mostrar pra vocês aqui o final. Então aqui eu repetir 14 pontos altos, tá? Então aqui duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Para terminar, a primeira carreira eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou vir aqui tá na última correntinha. O um, dois aqui no terceiro, e aqui vou fazer um ponto baixíssimo, então, aqui é a segunda carreira, uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui nesse espaço, um. Dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e novamente mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Duas correntinhas, vou vir aqui nesse espaço. Dois pontos altos. uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, ok? Agora eu vou fazer essa parte daqui, então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro aqui no quinto ponto, um ponto alto, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, quer dizer, tudo que eu fiz aqui vou fazer aqui também tá então aqui eu faço uma correntinha no espaço dois pontos altos ok faço duas correntinhas aqui nesse espaço um dois três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto dois pontos altos agora eu vou contar aqui a correntinha 12 12 um, um, aqui na terceira tá faça um ponto alto carreira 3 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar ouvir aqui nesse espaço um ponto alto Dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente nesse mesmo lugar. Um, dois e três. Duas correntinhas. Vem aqui nesse espaço. Um, e dois pontos altos. Uma correntinha pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo espaço, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Tá? Então, aqui continuando aqui, eu já fiz um dois três, quatro, cinco. Vou fazer mais um tá uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto, ok? Agora eu vou passar para o próximo espaço, vou pular um ponto alto, aqui mais um, e aqui no terceiro ponto alto, ok? E vou fazer novamente uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto então, aqui. Eu já fiz três vezes aqui uma correntinha aqui, quatro, uma correntinha aqui, cinco, uma correntinha, aqui no ponto alto, seis, ok? Faço uma correntinha. Aqui no espaço, dois pontos altos, duas correntinhas. Aqui no espaço, um, dois, três pontos altos, cinco correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar. duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto alto ok